uma aposta aqui okay. Você acha que vai demorar pra encher É, Ah, alas. eu não sei O okay. que? <risos> Imperativo você, hein? cara Por que não eu não posso mover um lado pra um lado pro outro, cara? Imperativo. Oi, player! Posso... Opa! <risos> <risos> Súcio! Olha como o cara puxa assuntos, né? é <risos> o jeito O que o cara falou? Cara, eu não posso... Quer namorar comigo? <risos> com que maldade, você fez comigo? não <risos> tô nada, cara, tô nada <risos> Deixa esse cara aqui com um bagulho pulante em cima na cabeça dele. Eu tô vendo. Eu tô vendo! Quer play? <risos> <risos> você começou? Já começou? Deixa eu aumentar a música, abaixar os efeitos. Tá de boas, vamos lá. É você, né moça? Eu? Por que sou eu? Já matar um já. Eu tava perto da rosa, nem vem. Ué, mataram eu! O é rosa, Alice <risos> Caralho, ela matou na minha frente Mano, como ela matou o laranja me matou Ela não matou o laranja não, o laranja é outro também Tô pulando, cara, tô ai, ai. Ai, é, Epa eu, eu escutei esses aí, tá Eu escutei, A Alice Anda longe deu. De se você passa perto Você acha que sou eu mesmo? Pa... Sim você passa perto de mim, você é uma bicuda, cara Virtual, tá <risos> Eu não sou. Ah, não, tá, é eu não. Cara, juro. Nah, Só vai coisar quando eu morrer, né? Caraca, é, é, claro. Aí, tá muito silêncio. Claro, tá é, muito. eu, eu mesmo. Eu, é você? Não sou eu. Será? Não! Será? Eu juro. Ah, tá, eu não vou acreditar não, mas vou ficar longe. Tá muito perto. Aqui, que aqui. Bom dia me seguindo. Bom dia, bom, bom dia. dia. O pessoal já nasceu lá. Na fase Cadê ela? Putz, já matou o branco já. Eita, foi a Rosa. Foi a Rosa? <risos> certeza. A Rosa tava tá atrás de você. Hum, Alice. Alice. Eu, eu, entrei na sala. eu vou matar essa Duda aqui só porque ela é o branco. Ah, não, não. <risos> ah, aleluia, cara. Putz, grila, na me... Na partida eu vou te matar. Aí na próxima partida eu tô. Ai, que da hora. Cara, eu vou matar essa Duda aqui só Fé porque é isso, ela é o um branco. Ô, é oh, vem aqui nessa sala que eu não tô nessa sala. Não tô aqui no meu lado. Tô procurando a potência. Ah, eu tô com o branco aqui, cara. Cara, tá todo mundo lá. Ai, ai, ai, ai. Nossa, matei um cara matei um cara ali atrás. Tem tá um perto. Vai logo, pô. Vou um safado vir perto mim. Que Cara, que agonia da jogada que velho. Matei a mano Ai, ai, ai, ai, ai! Ah, vira o corpo. Ah, a Letícia Olha viu, a Letícia, cara. cara! A Letícia viu! Ué, ela. Ela não viu! Ela não viu, ela não viu eu! Cara! Putz, grilo! Não, não foi fala, não. Isso. Ela viu o corpo, mas não viu eu. eu tava, porque eu tava chegando. Cara, velho. que sorte! Entrar nessa salinha aqui com esse safado. Matei a Duda. Matar tá o safado.